Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Let's Talk, a parceria da Genial Investimentos, com a Zeferino, que traz aqui no canal da Genial mulheres de destaque, mulheres que têm história para contar, que têm exemplo para dar, que, que têm carisma, que têm história. Então, a gente trouxe hoje aqui a Areta Oliveira, atriz influenciadora, e é com muito prazer, com muito, com muito carinho assim, que eu te recebo aqui. Obrigada, viu, Areta? Ah, muito obrigada, Denise. Estou contente de estar essa noite aqui com vocês. para Esse papo super legal. Ai, brigadão. Participo também da conversa, Carolina Zanetti, que é gerente de marketing da Zeferino. Tudo bem, Carolina? Tudo bem com você, Denise. Um prazer estar aqui com vocês. Sou fã da Areta, desde pequenininha. <risos> <risos> para mim é, é um sonho realizado estar aqui nessa conversa maravilhosa. Obrigada. Pois é, gente. Quem não está ligando o nome da pessoa, porque agora ela já está assim, digamos, um pouquinho mais adulta do que na época. Bem a Areta come... né? <risos> começou no SBT. Vela Brasileiros e Brasileiras. Você tinha quantos anos, Areta? Cinco anos. Cinco anos, imagina a Pimpolha. Depois ela fez o. Aí já, depois já veio a Chiquititas, né? Em 97. Não, antes você fez alguns outros trabalhos. Sim, fiz várias digital, outras coisas uma... no SBT, sim. Trabalhei com o Silvio, com o Gugu. Mas aí, na hora dos Chiquititas em 97, a pata era aquele sucesso, disparou. Você tinha 12. <risos> 12 anos. 12 anos, você era bem pequena, mas então assim, a gente vai falar. Quero falar de você, quero ouvir o que você está fazendo agora e tal, mas eu queria começar pelo seguinte: você era uma criança, você, vocês se mudaram para Buenos Aires, né? Ficou um tempão, a novela durou um tempão. Ah, você tinha uma... você tinha noção que aquilo era trabalho, que aquilo dava dinheiro ou para você era tudo brincadeira? Como é que era na sua cabeça? Sabia, tinha bastante noção que era trabalho, porque como eu comecei muito novinha, lá nos cinco anos eu obviamente não tinha noção nenhuma, aquilo era parte do meu mundo, mas eu não entendia como trabalho, esse tipo de coisa, né? E aí. Peraí. Ah, não dá, eu já tô na live aqui. É... E Então, mas o tempo foi passando e eu fui crescendo nesse ambiente e tendo consciência de que conforme eu ia fazendo alguns trabalhos, algumas publicidades, eu ia tendo meu dinheirinho para conquistar algumas coisas que eu queria, né? Então, por exemplo, eu tenho uma memória muito forte de uma vez que eu estava indo fazer um teste para uma publicidade e eu passei na frente de uma loja onde tinha um patins aquele roller e eu adorava patins na época só que eu tinha aquele tradicional 2 e 2 e eu provei aquele roller na loja e eu fiquei apaixonada mas era um patins muito caro para nossa situação eu lembro que minha mãe falou assim mas se você passar nesse teste você vai poder comprar esse patins e eu passei no teste e comprei o patins. Então, assim, ah. eu comecei a entender muito nova as possibilidades que o trabalho me dava ali, que por, por mais que fosse um trabalho que me divertisse, que não, né, não, não tinha consciência é, da seriedade em si, mas eu sabia que fazendo aquilo ali eu ganhava o meu dinheiro, conquistava algumas coisas que eu queria. Ah, que legal! E sua mãe tomava conta do dinheiro, seus pais? Sim. Exato. tomavam conta da grana para você. você não precisar preocupar com isso não, né? <risos> é, é né? já um pouco muito, né? É. Ela já fazia muito atuando, né? É, você... Já trabalhava, né, gente? Eu também. É. <risos> Seria complicado. Então vamos lá. E de lá para hoje você está no trabalho de influenciadora. Você ainda trabalha como atriz? O que você tem feito? Sim, eu trabalho como atriz. Estava no teatro antes da pandemia, ia começar a viajar e aí, enfim, né, tudo cancelado, mas faço alguns trabalhos. Após Chiquititas, eu voltei para o Brasil, me formei, aí eu voltei a trabalhar, a morar na Argentina e fiz alguns trabalhos como atriz na Argentina também, comecei a trabalhar com dublagem, e há alguns anos eu estou no Brasil de volta e continuo atuando. Hoje eu estou muito nessa área do digital também, como influenciadora, apresentando eventos. É, enfim, a gente que trabalha na, nas artes sempre tem que se virar um pouco nos 30, né? Porque a gente sabe que não é... Enfim, tem muitos altos e baixos. Uma hora a gente está trabalhando, uma hora não está. Então a gente vai um pouquinho, faz um pouquinho de cada coisa. E como é que você faz o Arita para coordenar? Porque isso, por exemplo, é um problema que acontece com outros, tipos, outros profissões também, para médicos que tem vários empregos e tem uma renda irregular de cada um. Isso a gente vê acontecer também. É artistas que têm uma renda é assim bem irregular também, né? Assim, tá, às vezes está fazendo uma novela e ganha aquela grana, depois acaba a novela. Está fazendo um filme, depois acaba. Aí faz um comercial e faz. Como é que você equilibra isso tudo para não faltar no mês seguinte? O que sobra esse mês? No mês seguinte, você já está organizada assim? Ou você está ainda. Como é que é a sua vida se você, você lidar com dinheiro que é irregular? É. Eu, eu acho que eu aprendi desde nova, porque eu nunca me imaginei fazendo muito outra coisa ou buscando uma uma profissão que me desse uma segurança financeira, porque eu nunca consegui me enxergar fazendo outra coisa. E eu aprendi também, desde muito nova, assim como eu aprendi que trabalhando, fazendo aqueles trabalhos que para mim era muita diversão, eu tinha o dinheiro para ter minhas coisas, eu entendia também que não era sempre. Então, eu tinha que conseguir economizar para quando eu quisesse alguma coisa em algum outro momento. É... Então, eu acho que eu sempre tive muita consciência de que, assim, mesmo eu pegando um X dinheiro, eu não poderia gastar todo aquele X dinheiro, né? Eu, eu aprendi, acho que desde nova, a uma parte é meu para eu fazer alguma coisa, outra parte é para guardar para uma segurança. E, e eu acho que eu cresci assim e, e foi dando certo, sabe? É, eu não sou uma pessoa muito consumista também. Eu tenho muita consciência assim do, do valor do dinheiro, né, de que ele não é algo seguro. Então que eu preciso ter as minhas reservas. Você toma conta da sua grana ou tem alguém que toma conta do seu dinheiro? Não, hoje eu ah. tomo conta do meu dinheiro já. Meus pais já não precisam se preocupar mais. <risos> nem nenhum. Me... Não, mas, assim, eu. eu... Acessor de investimento, tal, então, Não, não tenho. Não tenho nenhum... Você que toma conta mesmo. Assim. Hum? Você que toma conta, você que faz as decisões. Sim. Excelente. Então, gente, lembrando, daqui a pouquinho, é, a gente vai ter a participação da Cláudia Carvalho, que é assessora de investimentos, para dar umas dicas aqui para todo mundo sobre Ótimo. investimentos. Né? Então, vai ser bem legal, bem interessante. Nos últimos minutinhos aqui do nosso programa, ela vem participar com a gente. Carol, você quer fazer alguma pergunta? Sim. Sim, na verdade eu quero complementar, né, o que a Aretha tá contando aí, eu fiquei pensando um pouquinho da minha infância, né, quando eu tinha ali o meu dinheirinho de mesada, claro que nada comparado a ser uma atriz de chiquititas, <risos> mas eu também pensava um pouquinho nisso, né, acho que eu vou guardar um pouquinho aqui para depois eu poder... Uh comprar alguma outra coisa que eu queria, né? E eu acho que quando a gente vai crescendo e aí a gente entra realmente no mercado de trabalho e as proporções vão mudando, é, pelo menos eu, eu sinto ainda um pouco de, de insegurança, né? De falar sobre é, investimentos. Eu até tenho os meus é, investimentos tímidos, mas eu acho que aqui, nesse né, espaço do Let's Talk Pink é justamente para a gente compartilhar isso né, entre as mulheres, porque eu acho que é uma dor que todas nós, uh, não todas, né, estou generalizando, mas a maior parte das mulheres sente, e eu acho que a é Genial vem muito para nos ajudar a solucionar isso, né? como que a gente pode uh, melhorar isso na nossa vida, né? se sentir mais segura para falar sobre, sobre esse tipo de assunto, e também cuidar do nosso próprio dinheiro para que a gente tenha a nossa independência financeira. Areta, nessa nessa transição para a vida adulta, é, teve momentos assim que você você sempre trabalhou, você continuou trabalhando, você parou de trabalhar um tempo, foi só estudar, você, e você teve que mudar de repente o estilo de vida, não? Agora eu não tenho mais aquela renda daquela novela de sucesso. Agora a realidade é outra. Teve isso ou, a sua, ou a sua vida seguiu de uma forma mais linear? Como é que foi para você? Não, eu acho que teve isso e, e tem isso, né? É, por mais que eu tente lidar bem com dinheiro e economizar, etc. E tal, eu acho que sempre, até o dia de hoje, assim, tem momentos que eu estou com trabalhos, hoje eu estou ganhando um pouco melhor e tem momentos que menos. Assim. Então, é, e eu acho que a minha vida acompanha isso. É, eu nunca fui de gastar muito também, Claro que depois de Chiquititas, toda a realidade da minha vida mudou, porque a estrutura da vida mudou. Então, eu morava em outro país, eu tinha outra rotina, é, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e tal. Quando eu volto para o Brasil, tudo mais ou menos se reestrutura e as coisas mudam, porque a partir do momento que você não tem a mesma entrada de dinheiro, você não tem a mesma rotina na sua vida, né? Mas, então, assim, mudou um pouco, com certeza, mas não foi que isso tenha me afetado, sabe? É, eu venho do, do, de uma família muito humilde e sempre vivi bem, sem me faltar nada, graças a Deus, e eu nunca fui também de precisar de muitas coisas. Então, por mais que a vida não fosse a mesma, isso não foi uma coisa também que me abalou ou, ou me desestruturou muito emocionalmente, sabe? Acho que estava tudo certo, assim. Agora, Areta, é, eu vejo que, por exemplo, é isso de trabalhar muito cedo te trouxe uma educação financeira, né? Mal bem, ó, se você trabalhar, você pode comprar. E você não pode comprar tudo que você quer também. É só isso ou aquilo. Então, isso acabou te dando uma educação financeira que muita gente não tem a oportunidade de ter. Né? A gente fala que no Brasil as pessoas não têm educação financeira. A gente, né? É, a gente vê isso. Muito frequentemente. Agora, uma outra coisa que... Chiquititas foi uma coisa tão forte que isso, imagino, te renda frutos até hoje, não é? As pessoas me reconhecem até hoje, né? Por Chiquititas. <risos> <risos> né? Tanto tempo depois. Eu acho que foi muito forte porque... É... Eu acho que vai para além de Chiquititas, sabe? Que toca num lugar de representatividade também, então eu acho que até hoje muitas mulheres é, têm na pata, tem na minha personagem, alguém muito importante que as representou, e isso me acompanhou durante a vida, e é uma troca que existe até hoje, sabe? Então, sim, continua sendo algo muito importante, porque eu acho que nunca vai mudar o fato da geração anos 90 é, terem se sentido representados por alguém, então, por uma personagem, por uma atriz que era como elas, que a mesma cor de pele, o mesmo tipo de cabelo, e a gente traz, e, e né, esse assunto ainda bem estando mais presente hoje, sobre essa importância da representatividade, tudo isso, é, eu acho que é algo que continua muito presente, sim, e que veio muito por conta de Chiquititas. Né, onde foi algo tão massivo para tanta gente? Nossa, super legal, super interessante. Agora, é, qual conselho, qual dica que você daria para uma pessoa que está numa situação semelhante? Tá, claro que a gente não vai saber o futuro, mas uma pessoa que está num momento que vai ganhar um, mais dinheiro e que depois vai ganhar muito sucesso e que depois tem que administrar isso com parcimônia, com juízo, né? Como é que você, que que você poderia sugerir? É, eu nem sei se eu sou a melhor pessoa para dar, dar esse conselho, mas eu acho que é sempre muito importante não tirar o pé do chão, não se deslumbrar, sabe? É, entender que, que esses momentos, eles são cíclicos mesmo. E, que, obviamente, você tem que aproveitar quando eles acontecem, mas aproveitar também para fazer a tua economia, o seu pé de meia, né? Porque não é sempre que você tem essa possibilidade. É, de criar uma segurança, mesmo que pequena, de, de uma economia, mesmo que pequena, mas que te dê uma certa segurança até para depois investir em, em sonhos, em, em coisas maiores do que aquele... Um único momento pode te proporcionar. Eu acho que a gente sempre tem que pensar um pouquinho além. Eu, por exemplo, estava pensando, quando você falou na questão de educação financeira, que eu nem acredito que eu tenha tanta educação financeira assim. Estou super feliz de aprender mais com vocês. Uh, mas, por exemplo, eu não tenho hábito, apesar de ter cartão de crédito, eu nunca tive o hábito de parcelar coisas no cartão de crédito, a não ser valores muito mais altos como passagens né e que, que às vezes para você conseguir realizar certos tipos de projeto é importante mas são projetos muito pensados e muito bem planejados mas eu não sou de parcelar nada eu compro se eu tenho dinheiro se eu tenho que parcelar muito eu geralmente escolho não fazer essa compra porque eu não quero me comprometer muitos meses adiante sem ter certeza se eu vou ter essa grana muitos meses adiante então eu por exemplo não tenho esse hábito e talvez venha muito dessa consciência sabe de que não é sempre que a grana tem então quando a grana tem eu compro quando não tenho não compro é tipo isso eu sou assim também Areta. Eu me sinto mais segura dessa forma, né, de, de gastar aquilo que eu sei que eu tenho. Uhum. Tanto que às vezes eu, eu tento negociar no a vista. Então, uhum. assim, a que... vista é, tem desconto, você faz essa perguntinha, é, né? A Avista tem desconto, de... porque agora eu sei que eu consigo comprar, então eu tento negociar ali no a Vista. E se não, eu espero juntar a grana para conseguir comprar aquilo que eu quero comprar. Areta, conta pra gente o que você, o que você tem feito, onde é que as pessoas te vêm, que tipo de postagem você faz, como é que você está monetizando? O que, o que você está fazendo da vida? Conta pra gente. Então, estou nas redes, meu roupa para quem não me acompanha, quiser me acompanhar, Areta Oliveira Oficial. Olha, é, é isso, né? Há muitas das pessoas que me acompanham no meu Instagram me acompanham porque me conhecem desde muito novinha e é muito gostoso eles conhecerem para além de, de personagens, né? Conhecer a Rita. então eu compartilho muito da minha rotina, uma rotina de uma mulher hoje de 37 anos, casada, com as minhas questões profissionais, com as minhas questões de casa, de dona de casa também. E as coisas que eu consumo, porque eu sou muito sincera naquilo que eu divulgo, no que eu mostro, é, eu nunca falo de nada que eu realmente não gosto ou não use, sabe? como Quando eu vou divulgar algum produto. E eu tento sempre ser o mais realista possível, mostrando quem eu sou e as minhas questões e como eu reajo né, a tudo que, tá, que vem acontecendo da forma mais sincera possível então, e acompanhando nessa minha vida meio que sem rotina, que uma hora tá num projeto, uma hora tá numa viagem, uma hora tá só aqui dentro de casa mesmo, como tantas outras pessoas, né, durante esse último tempo, e é isso, eu acho que tem muita troca, sabe e as pessoas podem conhecer um pouco mais de mim eu, conheço, eu ter contato com essas pessoas que me acompanharam à distância durante muito tempo e, e compartilhar muitas coisas em comum que a gente tem e como é que você como é que você fez para profissionalizar essa coisa de ser influenciadora? Porque rede social assim, todo mundo tem, mas agora fazer daquilo é uma profissão, né? Tem que estudar um pouquinho de marketing, estudar o que que é engajamento, o que é que dá clique, o que é que dá visualização, o que é que você teve que estudar um pouco isso também, se aprofundou nisso ou foi uma coisa, você foi no com o tempo? Não, eu, eu, eu já fiz curso sobre isso, estudo, vejo lives, acompanho eventos, né? Tudo isso, até porque é tudo, tudo muda muito dentro do, do digital o tempo todo. É, eu, eu acho que, de alguma forma, eu procuro entender, procuro estudar sobre isso, mas também eu acho que eu tenho muita seriedade com tudo que eu faço, assim, sabe? Eu tenho muita consciência, até por trabalhar desde muito nova, é, a, a importância do influenciar alguém, sabe? É, para mim é um espaço muito sério, por mais que seja o dia a dia, por mais que seja a minha casa, por mais que seja a minha vida. Eu tenho muita responsabilidade em qualquer coisa que eu vou dizer e que eu vou passar, até porque eu acho que como as pessoas cresceram comigo, elas sentem assim, muita confiança, porque me sentem como uma amiga da infância. Eu escuto muito isso, parece que eu te conheço há muito tempo. Então, eu sendo sempre muito verdadeira, eu acho que eu não quebro essa credibilidade que eu acabei tendo por ter crescido junto com essa geração que me segue né, e que me acompanha há tanto tempo. Então, eu acho que, de alguma forma, foi algo natural porque essa galera já vinha me acompanhando, né? só encontrou uma forma de estar um pouco mais próxima. Como, claro, tentar entender como fazer isso da melhor forma possível. Nem sei se eu faço isso é, tão bem, mas com certeza eu faço isso com muito coração e com muita verdade, sabe? E você monetiza com, os anu com anunciando produtos no Insta ou em outra rede? Eu tenho um canal de YouTube também, que agora está mais paradinho. Com a pandemia eu parei um pouco, mas... É... Tinha jobs também, também né? no, no, no YouTube, mas a minha rede principal é Instagram. Ah, é lá que você divulga a sua, a sua vida, o que, que você tem feito e tal. Agora, eu fiquei curiosa uma coisa. Por que, que você voltou depois para a Argentina? Você é um, teve uma oportunidade profissional lá? Olha, primeiro eu era uma apaixonada por Buenos Aires e tinha muita vontade de voltar. Depois que eu terminei Chiquititas, que eu vim para o Brasil, eu cheguei aí a fazer alguns trabalhos específicos que me chamaram como atriz. Fiz participação em uma novela lá. Mas depois que acabou a faculdade, eu tinha essa vontade de voltar para Buenos Aires. Então, eu fui fazer alguns cursos. Fiz comédia musical, estudei fotografia, estudei roteiro, fui fazendo coisas que eu tinha muita vontade. E acabei tendo algumas oportunidades de trabalho e depois acabei me apaixonando e meu marido é argentino. Ah, <risos> a volta. E, e aí é acabou bacana. virando também uma questão de, de amor, né, que acabou me deixando lá por vários anos e, enfim, fui trabalhando enquanto isso. Mas aí agora vocês voltaram para o Brasil, você trouxe ele para cá. Sim, agora ele tá aqui comigo. A gente casou, morando lá ainda, mas agora já tem algum tempo que a gente tá aqui no Brasil. Ah, tá. E, e nessa época, Chiquitita, se ia escola lá, em espanhol? Estudava lá num colégio argentino comum, normal. normal, em espanhol. Normal. Então você deve falar espanhol sem sotaque, né? Porque você era muito pequena. Fluente, é. Sim, de, de, às vezes eu aprendi o Argentina. telefone morando na Argentina as pessoas não acreditavam, assim, que porque você me vê, eu não tenho nada de Argentina, né? <risos> mas as pessoas me ouvindo falavam, não, não é possível. Você não é brasileira. Ah, que já, em casa vocês falam só espanhol. Agora que a gente já mora aqui há bastante tempo, a gente mistura mais. Mas o nosso primeiro idioma em casa é o espanhol. Uhum. Ah, que maravilha, é bom até para dar uma aquecida aí, no para você não esquecer, né? Para estar tá sempre dando uma aquecida, arrequentada no seu espanhol, para você Sim. não esquecer, né? Aqui, Aretá, eu queria convidar então a Claudinha Tarvalho para participar aqui com a gente, ela dá para nós três aqui algumas dicas, que ela é, é sócia da Genial, assessora de investimento sênior, e preparou aqui um material para a gente. Ei, Claudinha, tudo bem? Olá, tudo bem, boa noite. Boa noite, você também via Chiquititas? Olha, eu não assistia muito mas na minha família assim, inteira todo mundo é fissurado eu já peguei, eu acho que uma, uma época, né? eu tenho 25 anos então é, eu acabei eu pegando uma época, né? um pouco mais pra frente mas assim, minha irmã, que é mais velha do que eu fissurada, fissurada, quem não, né gente? fala sério. independente da época do ano de que nasceu, né? mas novinho, o Deilson, eu vou entregar aqui agora, o Deilson, nosso técnico, é mais velho, e ele estava hoje cantando o Areta, ele estava cantando é verdade, é verdade Não, hoje todo mundo na Genial tava falando, né? Né, Dê? Hoje todo mundo na Genial falando Ai, nossa, não acredito, que sucesso Mas todo mundo ama, né? Não tem como não amar Claudinha, o que você vai ensinar pra gente? Bom, antes de mais nada, né? É um prazer estar aqui com três grandes mulheres, né? Então, é muito bom estar falando sobre um tema que eu adoro né? e eu fui anotando alguns pontos-chave, né, então eu participei aqui, até o Deusson é, brincou que eu estava participando aqui de camarote VIP, né, então eu estava acompanhando a conversa e eu, eu peguei alguns pontos-chave, né, então é, achei incrível, porque por mais que a Areta falou que não tem muita educação financeira, eu fiquei surpresa, eu acho que realmente tem, porque você <risos> né, foi seguindo, assim, é, um passo a passo, né, entre aspas, perfeito, né? Porque assim, não só você, mas a maioria das pessoas que acabam tendo um trabalho que não é CLT, por exemplo, né? Então, ou seja, eu tenho uma certeza que todos os meses vai cair X reais na minha conta, a gente tem que ter uma disciplina muito maior, né? A gente tem que ter uma disciplina, a gente tem que ter um custo ali da nossa vida. Então, qual é o meu custo de vida hoje mensal, né? Então, às vezes eu vou lá, ganho um recurso que eu não estava imaginando e querendo ou não, o nosso padrão de vida aumenta, né? Se a gente tem ali o nosso dinheiro que a gente deixou investido, e eu não sei quando eu vou ter de novo o ou outro, a gente tem um padrão. Se a gente acaba recebendo um trabalho, um valor maior, a gente acaba né, inconscientemente aumentando aí o nosso padrão de vida. Então, a primeira dica que eu dou é justamente isso, você ter uma noção do seu custo de vida. Né? Então, você buscar por uma renda passiva. Então, um exemplo, né então se hoje meu custo de vida é de 5 mil, ou 10 mil por mês, independente de qual seja, eu tenho que manter esse meu custo de vida, esse meu padrão. Claro, se eu acabo tendo um trabalho melhor, com uma frequência, a gente pode buscar aumentando esse padrão, né? A gente não vai permanecer daquele jeito. Mas qual que é? Essa é a principal dica. Tenho ali meu custo de vida, eu acabar investindo até com que eu tenha uma renda passiva neste valor, para que nos meses que eu não tiver trabalho, essa minha renda passiva vai me suprir. Então, por exemplo, né eu recebi ali um trabalho e eu fico dois, quatro meses sem receber. Não tem problema, esse investimento que eu fiz, eu consigo me gerar ali, por exemplo, 10 mil por mês, ou 5 mil por mês, dois o quanto que é a sua renda é, mensal necessária. E, Cláudia, aonde investir isso, né? Então, até a maioria das pessoas, a gente, até eu, a Dei, grandes duas mulheres também, na semana passada, fizemos um podcast no Dia das Mulheres, falando sobre isso, né? O um medo, né? De, ah, vou perder o meu, meu dinheiro, eu não sei quando eu vou conseguir ter esse dinheiro de novo, o que eu faço, né? É ir através do mercado. Então, ou seja, é importante ter um acompanhamento, né? Um assessor, e aqui na Genial, você tem um assessor para te auxiliar, mas estar ali por dentro do mercado, né, que é um ponto importante. Então, por exemplo, hoje a gente está passando por um momento de alta de taxa de juros. Então hoje, se a gente investir num Tesouro Selic, por exemplo, que rende 100% da Selic, a gente já está falando que a gente tem quase 11% ao ano. né? É, se a gente, por exemplo, agora tem um aumento de taxa de juros, que essa é a tendência amanhã com a reunião do Copom, beirando muito próximo de 12% ao ano, a gente está falando que é próximo de 1% ao mês. Né? Então, por exemplo, se eu já tenho ali é, 500 mil investidos, a gente está falando de um, um valor alto, né? é, principalmente para a população brasileira, mas se a gente conseguir acumular isso com os trabalhos, a gente já está ali garantindo pelo menos 4.500, mil por mês. Né? Então, a gente gerar ali uma renda passiva para a gente, esse é o principal ponto, ter uma renda passiva no mês que eu não precisar, ótimo, no mês que eu precisar também, eu tenho ali essa disponibilidade, né? É, então esse, esse é a, a dica de ouro, né, que eu vejo para quem não é uma CLT, para quem depende disso, né, é você ter uma renda passiva nesse momento que você mais precisa. Claudinha, super obrigada, viu? Imagina que é isso, viu? Mas fica aí, então fica prazer. aí que agora é um momento fashion. Agora eu vou deixar até a Carolina ah, falar aqui. Agora é o um momento legal. fashion. Diga, Carol. Aí liga o microfone, liga é o gente. microfone e fala com a gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos, tá, agora estamos. Tá. A gente adora saber sempre dos nossos convidados aqui no Let's Talk Think. Qual é a opção preferida delas né, dentro das Zé dos nossos sapatos. Então a gente quer muito saber qual é a sua escolha, Areta. Espera é aí, gente. Espera aí que eu deixei ali atrás, espera Ela... A Aretha, ela já é nossa cliente há algum tempo, né? Ela acompanha a gente já há alguns anos, então tem alguns modelos que ela gosta bastante, mas eu sei que o de hoje é um modelo que já vou contar um spoiler. Ai, de hoje vou precisar, porque ela já voltou. Já cheguei. Ai, gente, nem brinca, porque eu adoro. Nem, <risos> nem brinca porque eu já vou querer também. Uau! Uau que que maravilhosa! Linda, linda, linda. A Pietra é o nosso carro chefe Ai, assim na é o modelo que todo mundo ama, Sim, todo é. mundo coloca no pé, quer levar porque ela é muito confortável, ela vai com tudo. São diversas cores, né? Cada estação a gente tem cores diferentes. E se eu não me engano você já tem outra cor da Pietra, não tem Areta? Ou não? Se estou enganando. Não, não tem. Eu tenho outras fotos referidas. Na verdade, também... eu acho que você fez uma sessão de fotos, então, com uma Fiz uma vineta, sessão de foto fotos com é, uma outra, mais escurinha. É. Mas essa aí é sua, né? Essa aí você vai usar mesmo, né, Aretha? E eu estou para viajar. Ó, vai ser maravilhoso, vou arrasar o look. Linda. Ai, maravilha. Olha, queria muito agradecer a presença aqui da Claudinha, da Carolina... Aretha, super obrigada por você estar aqui com a gente. Você virou uma mulher linda, linda, muito uhum. bonita mesmo. Muito e... obrigada. Foi um prazer, dizer, porque gente, eu falo aqui só de investimento, bolsa sobe, bolsa cai, <risos> petróleo, guerra na Ucrânia, então de vez em quando tem um papo assim mais leve. É muito legal, foi um prazerão te conhecer. Eu, ao contrário da Claudinha, na verdade eu sou um pouco mais velha, do que a geração das chiquititas, sabe? Em 97, eu já tinha 27 anos, eu não era mais criança, mas eu sei, eu claro que eu sei eu, o impacto que foi, a força que foi, e eu te desejo muitíssimo sucesso, viu, Areta? Obrigada, Denise, Cláudia, Carol, foi uma delícia esse papo aqui com vocês, é isso, é sempre muito gostoso né, estarmos mulheres, reunidas, profissionais, é, aprendendo umas com as outras, e eu fico muito feliz de fazer parte aqui desse projeto junto com vocês. Muito obrigada, Cris. viu, Aretha, Denise, Cláudia, adorei as dicas, vou super aplicar aí no, no meu dia a dia, vou atrás de ter a minha renda passiva. Sim, eu também. <risos> eu acho que é sobre isso. Tem que economizar, isso. gente, tem que gente... economizar. Construir a nossa independência Exatamente. financeira e saber falar sobre isso com segurança, né? Então é para isso que a gente está aqui, para ter essa troca gostosa, esse bate-papo leve e a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia depois. Maravilha. Claudinho, um beijo, hein? Obrigadão, hein? De nada. Obrigada, obrigada, viu? Foi um prazer estar tá aqui. Obrigada, viu? Gente, você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilhe com seus amigos, que também são fãs da Aretha Oliveira e das Chiquititas. Acompanhe a Areta nas redes sociais. Repete sua arroba, Areta. É Areta com TH, Oliveira, Oficial. Ai, ótimo. Então tá simples de decorar. Maravilha. Sigam a Areta. Quem ainda não tem conta na Genial Investimentos, é esse QR Code, olha, que está aqui. Pode abrir sua conta e ficar aqui bem pertinho da gente. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau. Música